como um cristão deve votar. Obrigado por ter dado play. O voto expressa minha fé. É uma expressão de fé. O voto acaba sendo uma expressão de fé. Tudo que ele crê, transbordado, traduzido naquilo que ele faz e naquilo que ele fala. Mas não é a minha fé. É uma expressão daquilo que eu creio, mas não é a resposta de tudo aquilo que eu creio, tá. Nossa, Você sabe. É. então eu não posso olhar apenas um aspecto da proposta do candidato, Tenho que olhar para os dois ou para mais outros aspectos, então a economia também é importante, por quê? Porque ela pode empurrar pessoas para a pobreza extrema, alguns modelos econômicos fazem isso e outros modelos econômicos podem diminuir a diferença é, social promovendo justiça, porque a minha fé não expressa só o direito que um recém-nascido tem de, aliás, o direito de um bebê que está sendo gestacionado de nascer, mas também deve falar de como esse bebê vai ter uma escola depois quando ele tiver grande, direito a creche, escola, alimentação, e também há uma vida digna enquanto cresce e se torna um adulto. Justiçado. Quais são os papéis que cada poder exerce? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Você não pode simplesmente votar achando que um presidente vai resolver todas as questões, porque um presidente não governa só. Um presidente ele governa observando a Constituição, ou seja, tendo o um judiciário e todo, todo o aparato judiciário para fiscalizar, e tem o legislativo, que é aquele que aprova o orçamento e fiscaliza a execução. Uma outra questão importante que você não pode deixar de levar em conta usar a balança da razoabilidade, ou seja, usar a cabeça, que você use a cabeça. Esses discursos apaixonados de internet, a emoção, meu candidato vai ganhar, ou meu candidato vai perder, ou o candidato B ou C não presta. Não é por isso, não é o candidato uh, C é o candidato A, B ou C. Justiçado. Uma coisa importante também que todo cristão deveria fazer para todas as áreas da vida, mas principalmente agora na hora do voto, é não pensar só em você. Ah, porque um candidato A prometeu resolver uma questão... Da minha igreja ou da minha denominação, porque ele vai dar tijolo, ou ele vai pavimentar a uh, calçada, ou ele vai colocar as traves da quadra da igreja. Nós estamos elegendo candidatos que estarão trabalhando para todo o Brasil. Justiçado. Ok, e a última dica que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, para você exercer o seu direito democrático do uso do voto, ore, ore antes, fale com o senhor a respeito disso. Submeta a sua decisão a Deus. Fala, senhor, eu. Estou decidindo, isso aqui são os candidatos. Eu não tenho como saber se eles estão falando totalmente a verdade. Não sei se eles vão cumprir com aquilo que eles estão prometendo. Mas o senhor sabe, o senhor é o senhor de todas as coisas. Esse direito é um direito que foi me dado nesse país onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu cresci. Então eu quero exercer isso a minha cidadania, mas eu quero exercer a minha cidadania debaixo da, da submissão a ti. Esse foi o Falar Pastor de hoje. Curte, compartilha, mostre isso para outras pessoas. Vamos tentar a paz igual o coração dos irmãos que estão militando e com tanta violência com tanta agressividade se inscreva Deus te abençoe um grande abraço e muito obrigado por ter dado play